Hoje vamos conversar um pouco sobre estrias. As suas estrias te incomodam? O que é incomodar? é quando ela começa a te limitar, é quando você deixa de ir numa praia por causa das suas estrias, é quando você deixa de colocar uma blusa mais decotada por vergonha de mostrar as suas estrias e outros fatores também podem te limitar. Se sim, se você se identificou, com isso é porque realmente ela te limita e eu posso falar para você que a estria ela não tem cura mas tem solução hoje eu trabalho aqui no estúdio com um procedimento chamado camuflagem de estrias você já ouviu falar a camuflagem de estria é um procedimento que é uma tatuagem reparadora da mesma cor da sua pele e por isso ela torna aquela estria que é branca que ela é tão chamativa imperceptíveis. Você já se imaginou indo para uma praia com as suas estrias brancas marcadas imperceptíveis? a camuflagem ela pode te proporcionar isso eu costumo falar que a camuflagem de estria ela é vida ela transforma além dela pigmentar o local ela também estimula as fibras colágenas ali fazendo uma reestruturação dérmica no local então além de pigmentar ela também faz o tratamento isso é genial e eu posso te garantir que se você realmente conhecer realizar o procedimento você não irá se arrepender hoje a camuflagem de estrias ela pode na primeira sessão melhorar até 80% da aparência e isso é essencial isso é fundamental nenhum procedimento na estética ela consegue dar um resultado tão grande tão bom em curto prazo de tempo. Então se você tem interesse de realizar o procedimento ou quer conhecer um pouquinho mais, marque sua avaliação com a nossa equipe e estaremos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Até breve e um grande beijo!